Tudo bom? É bom domingo pra você aí E a gente tem que marcar um dia pra ir na churrascaria lá que eu te convidei Só que é, a gente não tem muito tempo, né? Tinha que pegar um dia aí e se encontrar lá no shopping é, E é isso aí É um abraço aí na sua filha É... Deixa eu ver o que mais eu vou te desejar de bom é, Que você... É, você tem um bom domingo aí, já falei né, tô meio sem criatividade hoje, sabe, e eu tô por aqui, aguardando as pessoas responderem aí as curtições dos meus vídeos, tá legal, né, o que você acha dessa ideia que eu tive de fazer comentários nas notícias, em vídeo, você acha legal, é uma coisa legal né. Ah isso aí então <risos> é, Até mais, Ana né? Beijão